E agora, 9 e 8, depois de países da Europa, Estados Unidos e também o Canadá, agora é a Austrália quem registra o primeiro caso da varíola dos macacos em um viajante. As autoridades... As australianas afirmaram que um homem que chegou a Melbourne depois de sair do Reino Unido está com o vírus. Outro possível caso ainda está sendo investigado em uma pessoa que está em Sydney e viajou para a Europa recentemente. Essas duas pessoas apresentam sintomas leves e clinicamente compatíveis com a varíola dos macacos, que incluem aí lesões na pele, coceira, febre dores musculares e também dor de cabeça. Essa doença é comum em países africanos e o risco de transmissão generalizada é considerado baixo pelas autoridades, autoridades sanitárias. Os sintomas geralmente desaparecem de forma espontânea depois de 14 ou 21 dias. A Bélgica anunciou hoje que também descobriu dois casos da varíola.